E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo! Hoje estou aqui com o ClownTingway Oh Night Então, pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo maravilhoso aqui Eu já li essa mensagem porque ele está aparecendo de novo Ah, Que bonito, meu bem, que bonito Ai, gente, eu estava com a saudade do jogo Ótimo que voltou. Voltou não é, né? Ele inscreveu. Muito obrigado mesmo. Botafogo, por onde eu fui? Então, pessoal. Silêncio, pessoal. Silêncio! É assunto secreto. Eu vou entrar para... Estranha para... terminaria para né? antena. um, nome for by tudo. Opa!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 Oh, yeah. Tá vazio, eu entrei no servidor Entrei no servidor, acho que ventilador Que é o único que estava mais cheio E aqui tá totalmente vazio Só tem um cara de boom aqui tá? é, Eu quero escutar música, será que? Será que está muito alto, aí? vocês espero que vocês estejam É então, hora tem de... assim Será ouvir o ruído do meu microfone Então, onde, onde será que eu ir? Eu vou jogar defensor. Tem lá, acho que eu lembro, não sei Eu já vi em 2007 a última vez Vamos treinamento Eu quero lembrar em maior treinamento Tá, tá, calma Olá gente, bem vindo à Nossa, sua missão é simples Construa canhões para destruir robôs inimigos No lado superior esquerdo da sua tela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 E robôs roxos que fazem, fazem um grande estrago. Ai. Nossa, já começa a dormir. Nossa. Esse daqui só é o Garrowing. Doutor Garrowing. Ah, então é assim que eu coleto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 Lembre-se, uma emergência pode ocorrer a qualquer momento. Era essa bosta? Apenas isso? Moeda recebida. Zero. Legal. Por que eu saí?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 O vermelho aqui, não é mais. Caralho, a Mayra demora Sobrou um pro vermelho Ah, já tem aqui Cara do foguete hum. Acho que de besteira, ele fez merda. Né? Eu deixei escapando uns vírus no, no, no laboratório do gay. É, gay de Gaudi. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. <risos> que fosse suspiros. Ah, sério? Você pisou? Vou comprar mais um aqui, colocar mais amarelo aqui Vou colocar um vermelho aqui Mais uma amarelo aqui. Um vermelho Mais vermelho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 Destruir canhões vermelho são sua melhor opção Não, vermelho, vermelho é o mais fácil Destruir! Destruir! Destruir! Ah, a boca deu para ver que um boca Não, o amarelo está ótimo Eu vou juntar aqui para comprar um rosto aqui, Pronto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 Não sei, não sei, eu, barco, eu não sei nem ler, eu não tá, <ımaz bronca> sei, assim, yeah. que boxe, eu de ler, no eu E um Sucesso? quero ver, olha, tá monstro, bem monstro. Fácil, fácil, fácil, fácil Fácil Fácil, fácil, fácil Ah não, não, não Por favor Iupa Atacar sistema, atacar sistema O inimigo o roxo disse com uma com expressão facial de bravo. Ops, acho que não, Mais de mim. Destruir servidor da EPP e conexões. Oh yeah. outro filme, eu estou detectando um excesso de robôs roxos. Nossa, nossa, Sistema não encontrado. Reiniciar computadores. O código 404. Muito fácil, pessoal. Muito fácil. como o mostro. Meu Deus Ó Círculo Círculo da morte ó, é aí, né? tá Olha, são os porcos de aqui ó. Eles vão morrer Ganhamos, bom trabalho! Esses tiros não vão nos incomodar, tá? nos vão incomodar com, com um bom tempo Poxa, essa, essa foi por pouco Você precisa ter mais cuidado, Roque Fale-me, até que a vontade E agora em diante, apenas quero pensar em brigadeiro e coelhinho. hum perfeitamente. Gira <muchos> no sistema, selo, selo colecionado. bom trabalho trabalha Você destruiu de todas as vossas inimigas O sistema da época está sendo restituído... foram sete minutos? tentar conversar com o pessoal. Eu estou pelado ainda. Ótimo. Oi pessoal. Não sei por que o ok. quê? Muito escrevendo o ok. case. O pessoal aqui é muito longo. Né? Salmensão Ghost. Quer namorar comigo? Talvez! capitã qual é a situação? Nossa, que chato, vamos embora. Vamos ver aqui equipamento. cb é meu, primeir, meu primeiro primeiros foi da EFT. Finalmente! Agora é uma roupa, mano. Eu nunca sei ficar Olha Olha que bom. É incrível isso. Sério. Eu preciso pagar por uma assinatura. é maravilhoso. O quê? Você não tem medalhas suficientes para receber esse ah, tá. ah, Aqui eu não posso Só tá, eu não tenho medalhas né Então eu preciso conquistar medalhas para poder ganhar esse item Só tudo bem assim é legal eu pronto Eu não ganhei porra nenhuma. WTF! Eu, eu não entendi. Missões da ASP Atualizo isso o caso dos profos desaparecidos. A missão secreta de, de O.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 Você achou capacete de mineiro? Quer colocar no seu intestino? Como assim encontrei? Se tem uma seta apontando para o capacete, entendeu? Por quê?